Olá, estou aqui de volta hoje para poder falar sobre o Rotobrush Então, para quem conhece o After Effects, ele tem essa função aqui dentro dele que chama Rotobrush, e nada mais do que ele faz é tentar dar uma otimizada na, na tarefa árdua, na né, tarefa repetitiva, muitas muitos consideram chatas de fazer rotoscopia Obviamente, como ele é uma ferramenta automática ele nada mais do que está fazendo do que lendo os, os pixels. Então, obviamente, ele não vai ser tão preciso quanto o olho humano, quanto a precisão humana, e, obviamente, tão preciso quanto o ato de você ir ponto a ponto na sua forma, né, no, no desenho ou na, no objeto que você quer fazer a rotoscopia, e manualmente, e criando os keyframes e animando quadro a quadro. Por outro lado, ele. Pode ser, pode ser considerado rápido, uma, uma, né, praticamente um atalho Uma forma básica de fazer o, o roto e conseguir uma máscara Diria bem razoável, obviamente dependendo do, do que você está trabalhando Eu tenho aqui um arquivo de, de Go, da GoPro Que eu filmei no último ano novo chinês E eu nada mais vou fazer do que tentar separar esse bicho aqui. Então eu vou pegar alguns frames por aqui, vou marcar a entrada. Para quem não conhece, essa é uma forma simples de marcar a entrada e saída, ao invés de puxar para a timeline, né, para as camadas e por aqui ficar tentando acertando. Eu clico duas vezes no arquivo, eu abro ele, abre como footage, eu consigo ver a duração inteira e aí eu consigo marcar aqui a minha entrada e minha saída. Como eu não quero também perder muito tempo com isso, eu vou marcar um trecho pequenininho eu estou aqui com um segundo talvez seja curto demais aqui eu também tenho como dar um zoom do meu, na minha timeline então digamos que eu queira algo por aqui então estou com e 20 deixa eu ver se dá para puxar um pouquinho mais para trás ok digamos que eu quero ficar com dois cravadinhos né, um pouco de toque aí, então eu tenho dois segundos dessa imagem E esse meu, né, a, a cabra vai daqui até aqui Então repara que eu tenho a, a distorção da GoPro, eu tenho o céu estourado aqui, eu tenho um monte de gente na frente Eu tenho o asfalto, eu tenho os caras dentro do da, do, da fantasia Então agora quando eu pegar esse arquivo eu posso puxar pra cá né, para criar um projeto novo Puxando para criar um projeto novo, ele já me cria o projeto do tamanho que eu quero Com a duração que eu pedi Para também, também não perder muito tempo Eu vou fazer outra coisa aqui Que é cropar um pouco esse vídeo Para poder otimizar o meu tempo Então eu vou, botar, vou cropar aqui Tentar manter mais ou menos o mesmo aspecto Então eu vou manter essa lateral aqui Porque eu não quero perder o vídeo que, tá, que tem aqui pra, no cantinho então digamos que esse é o meu tamanho que eu quero, vou em composição, e eu dou um crop na região de interesse. Então pronto, esse é o meu vídeo agora. Vou botar um pouquinho maior, e voilá, está o meu vídeo pronto aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a minha ferramenta de rotobrush, Repara que ele já me diz ali a dica, né, dizendo que eu posso uh, mover sobre o foreground e option para o background. Ou seja, se eu só desenhar, ele vai marcar o que eu quero. Se eu segurar o alt né, ou o option, dependendo do, do sistema que você está usando, ele vai apagar o fundo. <risos> então, como você pode ver, na, na, nada mudou, nada acontece, porque eu estou dentro da composição. Então, eu tenho que dar um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, ele vai para essa opção que ele chama de Layer. E dentro do Layer, aí sim, ele me muda a ferramenta para a ferramenta do Rotobrush. E eu posso, então, começar a desenhar. Eu vou dar outro zoom aqui de novo. Porque eu quero manter essa minha timeline, né, essa minha área útil aqui, o, mai, o maior possível. E, então, eu vou começar a desenhar. Se eu quiser uh, usar a ferramenta de brush e quiser mudar o tamanho do brush eu posso vir aqui dentro de window brushes e ele me dá as configurações esse diâmetro 8 pode parecer pequeno mas ele é bem decente para o que eu preciso, então eu vou deixar do tamanho que está mais ou menos e vou tentar mais ou menos desenhar aqui repara que sem precisão alguma a área que eu preciso então no que eu desenhei ele começou a selecionar o meu objeto então vamos vou fazer uma linha aqui na perna, fazer uma outra linha para essa outra perna e repara que eu vou desenhando e ele vai somando as áreas então o que eu tenho que fazer nesse primeiro momento é tentar selecionar o objeto inteiro vou continuar dando um zoom só um segundo Então pronto, tá aqui o meu zoom. Com o espaço eu posso mover, né, segurando o espaço ele aparece a mão e eu posso mover a, a área de trabalho. Então eu tenho aqui um pedaço da barba. Repara que como eu falei antes né, no início, ele simplesmente está lendo pixels. Então, se ele achar que essa cor aqui é parecida com essa, ele vai selecionar. Então foi o que ele fez. Ele, provavelmente, cinza aqui para ele é parecido com o cinza do asfalto. Então, ele selecionou tudo. Quando eu selecionei uma das áreas, ele selecionou tudo como se fosse uma coisa só. E obviamente isso não é verdade. Aí que começam os problemas do Roto Brush. Como ele é automático, ele pode ajudar, mas por outro lado ele também pode não ajudar. Então o que eu vou começar a fazer agora então é, como eu falei, segurando o ALT. É começar a deletar áreas que eu não quero e tentar fazer com que ele entenda isso que algumas áreas eu não quero eu estou sem querer aqui apertando o espaço sem e ele tá me ele está me, me enrolando mas eu vou continuar aqui então eu não quero essa área sempre que você fizer alguma algum ajuste e tiver muito grotesco, ou tô completamente errado, e ele não. E você não quiser, simplesmente dá um Ctrl-Z. Né, ou CD-Z. E ele vai uh, desfazer a última modificação que você fez. O problema do Rotobrush é esse. É basicamente uma batalha para você conseguir criar uma área, uma seleção que não. que agrade né, todo mundo. Que agrade o Rotobrush e que agrade você. Então vou fingir que isso aqui tá bom, né? Obviamente, como eu também estou fazendo isso só como um exemplo, eu não vou perder também muito tempo refinando isso, mas você consegue ter a ideia do que eu quero fazer. Então, também não adianta pegar muito pela, pela, pela borda, porque tá vendo ó, os pixels aqui, mesmo no olho, eu quase perco a, a, a diferença de um para o outro. E obviamente o software vai fazer a mesma coisa. Então eu tenho que ir, num bom senso, ir tirando o que eu não quero. Então vou selecionando. Tentar tirar o que eu não preciso. E repara que é a mesma situação, né? como o prédio está com a mesma cor do, do chifre. Ele vai me dar esse tipo de problema. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é isso. Eu estou pintando o meu, o meu, o meu vídeo para poder ele entender. O que, o que são as áreas que me importam e as áreas que eu não me importo? Então, vamos dizer que essa seleção está perfeita. O que eu, a única coisa que eu preciso fazer agora então é reparar que eu tenho aqui embaixo esse, esse, esse, essa, essa setinha. Nessa. Né? Um aqui, que eu tenho essa setinha. Então, nessa setinha aqui é a área que ele vai escanear para poder fazer o meu rotobrush então repara que daqui para trás eu não tenho nem vídeo na minha timeline então eu não preciso disso então eu posso pegar esse, essa minha área e trazer para o início o ponto amarelo significa o meu, o meu ponto inicial a minha base e se eu quiser então agora trazer para o outro lado né, poder, até o meu final do vídeo eu venho do outro lado e puxo a minha seta até lá quando eu passar para o próximo frame, então eu vou clicar aqui para ir para o próximo frame Aliás, deixa só antes disso eu botar na tela inteira para você ver o que está acontecendo é, Aqui a gente tenta fazer tudo com a manga arregaçada Então está aqui o meu vídeo Quando eu passar para o próximo frame Ele automaticamente já leu para mim o movimento. Então eu vou passar para o próximo frame. Ele conseguiu ler de novo. Eu continuo tendo alguns probleminhas. Mas eu vou explicar já já como resolver isso. Então, ó, de novo. Ele leu decentemente. E continua ainda. direito que ele está fazendo um trabalho bom. Chegou nesse ponto aqui agora, ele perdeu completamente a noção. E está muito errado. O que eu tenho que fazer então é, eu volto a selecionar. E volto a desselecionar. Então, o, o, se você já entendeu como funciona, o que eu tenho que fazer é basicamente isso. Eu tenho que ir pintando... Quadro a quadro e ir corrigindo essa máscara até chegar no resultado final que você quer. Obviamente, quanto mais tempo você passar fazendo esse tipo de trabalho, por exemplo, eu teria que refazer toda a parte interior, né, apagar toda essa parte interior da boca dele, porque eu não consigo ver a plateia lá atrás. E obviamente, então, como eu estava falando, quanto mais tempo você passar fazendo isso, mais preciso vai ser a sua máscara. Então, frame, próximo frame, próximo frame, e por aí vai. Eu diria que, como eu já vi esse vídeo aqui antes, eu, e, e tá óbvio que também, né, os maiores problemas vão ser sempre a cabeça, por causa da, da mistura de branco, e a, o pé, por causa da mistura aqui do cinza. Então, o, não tem mistério, o que você tem que fazer é isso. Se eu olhar no meu vídeo final, o que ele está me fazendo é isso aqui, então. Ó. Ele está pegando o meu vídeo e botando transparente. Se eu habilitar aqui a transparência, é isso que eu tenho. O meu vídeo transparente. Então, depois disso feito, eu posso botar qualquer imagem no fundo que eu vou ter o meu vídeo perfeitinho, com transparência. E, obviamente, sempre que você precisar continuar consertando, você pode voltar no no rotobrush e continuar pintando se você quiser dar um, um refinamento nessa nessa sua como eu diria na, na, na máscara você tem, as, você tem as opções aqui de descontaminação ou então o que eu diria que talvez te daria mais controle é justamente ir na área de quem e pegar a um cleaner desse ou pegar algumas opções, por exemplo, de... de correção de cor também, até talvez até antes do vídeo, né? Você poderia no início dar uma correção de cor de leve no, no seu vídeo para poder tentar equilibrar melhor as cores e ficar mais fácil do RotoBrush entender o, o que você quer destacar do fundo, então essa. Essa dica fica por aqui, né? isso é mais uma dica do que um tutorial, pelo menos assim eu acho. E obrigado por assistir e até a próxima.